Ah, o Rafão tá chitado, tá BTT, BTT, BTT, tripla, tripla, tripla, tripla, tripla, tá tripla. tripla. Faca, faca, Rafão, que que é isso? Que que, que é, isso? é isso? Ele tá chitado, Rafa. o Rafão tá chitado, o Paca Faca, faca, Rafão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é Rafão, vai bundando pra B, vai bundando pra B, Rafão, vai bundando pra B que eu vou bangar fora, e você vai chegar lá antes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 Ô, oh, Fly, Fly sacata, vamos ser lá. a lá. Rafão vai com o Polexo só. Pera, Pelex, sério? Ah não, ah, não meio, meio. Meio ruxa também. Rafão tá, tá troll. Voltou um. Rafão já morreu, mano. <risos> xuxa, Xuxa, galera. Xuxa. Ah, xuxa. não. Tá cheatado esse cara aí. É, ó, é skit, é skit, tá vendo isso? Pode anotar, esse cara tá cheatado. é um hack, cara. É um hack, é um hack muito forte. Esse cara tá chato, falando. Ó, privado. Não, não, vamos jogar, vamos fingir que nada aconteceu. É, vamos jogar direto foto contigo no mesmo, daí ó. Deixa os caras aqui mesmo. Então, mas às vezes ele tá solo, né? às vezes ele tá pagando girona aqui. Dos Surs. Aham. Eu vou fazer antena pra você. É, quando nasce a Visa que eu faço. Deixa entrar umas duas. Vai aparecer. Capete. Não tem nada. Quer fazer uma bola com os caras? Ah, ele tá parado lá de scout. Vou ter que dar uma piota nele. Nossa, tão magar aqui, hein? Tem meio, tem meio, tem meio. Nossa, velho. aí o campanário, sai o campanário. Ele mordeu o tiro de Diggle, velho. Mas 55. pai. Tô chegando, colete. Ih, isso aqui. Eu nip pra direita. Dois. Ah, Nossa, é, tá bom. Joguei um pouquinho, é. Meu Deus, mano. Alguém tem preferência? Por acaso. Eu aceito. Ou me dá M4, se você quiser. Tapete? Tapetinho? É, eu acho que é mesmo, lá mesmo, Flá. Pode Bora que bora, hein. Pode fazer, pode fazer bang. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Banguei. Nossa, essa, essa foi bem improvisada, tá, eu admito. Eu admito que foi improvisada. Poderia ter dado errado. <risos> muito rápido. Tem, meio, tem meio, tem meio, tem meio. Mano, ó, esse cara é muito estranho, velho. Eu tô falando, eu tô falando. Cuidado do Xuxa aí, Fla. Oh, rapão, eu banguei pra você. Não, não, não, relaxa, vai. Avança lá, confia. ó oh. Banguei. Nada. Vou lá, então, B. Tem aqui. esmocou Vem entrar. Vem entrar. Não, não. Ah, Entrou já a não, não, não. Ah, ah correu. Oh, 10 de vida, 10 dez vida. Boa! O que você tá? Xuxa Alex, o eu tô cego. Eu tô nip, eu tô nip. Ah, cego também, é. tem meio. Tá aqui. Calma é. aí que eu vou botar uma madeira e vou matar. Sai. Voltei Calma aí, ó, Mas vou smocar uma aqui e eu faço aí. antena Vou, vou fazer ver. uma antena Nossa, uma matei o cara Ó, vou fazer a antena pra você, Sakato, quando você pedir A gente pode esperar, pode esperar Cara, é você que pede, é você que manda, é você que deseja Pode fazer, por favor Se quiser abrir na frente, eu tô morto Tá aqui, nada Tem meio, galera Nip, Nossa, é, nip 2, nip 2 nip, nip, nip, nip. Nipo, nipo O Lex tá de hack Eu vi isso, <risos> Eu vi isso ah, não, <risos> Riot, so Vou Sim, galinha, agora, mano. Boa! Linda Flaps. Ryan o drop-1, Riot. Sim, cara. Agora, meu mano. O Cara, tá elétrico, viado. Caralhinha, tá nessa hora da noite, tá ligado? quase falido aqui na, na, na... Que é assim que ele chama a gente, cara. É, eu tô pegando as câmeras, só pra ver É, tá agitado. Banha aqui, Renato. Banha aqui, Renato. <risos> que é que, é que é isso, isso cara? Banha <risos> aí. É Esse cara <risos> tá expandindo a eletricidade, parceiro. Tá lá, meado. 97, 97, galera. 97. Tá, cozinha, Rafão. Cozinha, cozinha, cozinha. Linda. E eu tava vendo esse Jesus Twitter antigo, mano. Puta tá que pariu. Meu Deus. Oh! Eu fui o merda agora. Agora não, né, Rafão? Toda partida, praticamente, cara. Pra que agredir? Ei, Renato. Tá, tá, Vou smocar, faz antena lá. Faz antena Faz antena, faz é antena. Tanta, Renato. Pode fazer? Calma aí. Tem, tem. Você canta? Deus, não. Dois lá, é? mais dois lá. Três lá é tudo lá, galera. Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. Tudo lá, tudo lá, tudo lá. Canta mulheres só. <risos> Para. Que isso, sacado? Ah, já tá tem flash, sacado, tem flash, cara. Sacato tá, tá achado. É, eu, tá. eu também acho. Tá com o kit mais feio do YouTube Brasil. Nip é meu, nipe é meu, nip é meu. Sá tá com quê? Deixa eu ver esse kit aí, Flávio. Mais feio do YouTube Brasil. Eu quero alguma coisa de mativa. Vamos pela Aí, banana, Flá. Vamos pela banana. O Polex inventando moda. Flá tem H e Molotov Smoke. Eu vou usar muito. Vou muito Tipo, velho. Tem caixão, tem caixão, tem caixão, Flá. Oh. Ah, tá tá tá caixão pra lá. Nossa, o polex também. Olha, mano. Olha esse cara, parceiro. Quer guardar, o Polex? Eu não. Escolheu, oh. oh. valeu. Mano, esse Cersei é estranho mesmo, né, mano? Ah, não, é curto, velho. Que bosta. Ai, polex. É Caralho. É verdade. É. Por um lado faz sentido é essa ideia. É algo? Nossa! Boa! Ah, tá cheatado. É, o hack tomou. O hack tomou um pouquinho. Toma, hack do caramba. Te beitar aí, Renato. Uhum. Hum, vai, mais dois, mais dois. aí, segura, ruim. Ah, moleque, me respeita, caralho. Você é um bosta. Bosta ah. seca. Ó, <risos> oh, tá, tá com um fresco aí, colex. Ah, mas tô costas, tô costas. Eu, eu tô Cotes, eu tô Cotes. Eu mais. tô Cotes, eu tá tô Cotes. Ah, Rafa, falta a estrada. Tá a tripa. Tá tripla. Tripla. Tripa. Foca, foca, rapaz! Que que é isso? Que que é isso? Ele tá cheatado, O Rafão tá cheatado pra car. Meu Deus, Deus, Deus, Deus do céu, Deus. viado. Que que esse maluco fez? Cara, mano, ele ligou o script na cara dura. TT, tripa, tripa, tripa. Tá tripa, galera. Tripla. Faca, faca, Rafão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Rafão, Rafão, que car... isso? Esse maluco é cheatado, velho. Rafão, vai bundando pra, pra, pra B. Rafa. Vai bundando pra B, Rafão. Vai bundando pra B que eu vou bangar fala em cima de galera. <risos> <E> por... <risos> bye, bye, vai, vai, não bula mais aí, vai aí, você você vai tá bem já. Falando. Eu não quis matar, eu não quis matar, voltei. Rapaziada, o Rafão é um amigo meu de 9 anos Eu conheço esse cara desde 2014 O conheci na internet E essa amizade transcendeu, né Pra fora do mundo online Dá um ligue nessa gravação nossa no Skype de 2014, mano Ô Rafa, imita de novo lá o cara então não tá gravando não, né? Não <risos> Tá assim, vagabundo <eu> <risos> Essa vitória é nossa Mas aí, será que ele tá cheatando Ou esse Bunny Hope é realmente legítimo? Comentem aí, me ajudem a decifrar esse mistério <risos> Dois MF, tá os dois, tá os dois. Smoke aqui. Tem aqui também. Olha o que eu vou fazer. Humilhou. Humilhou. Oh, oh nice. O 0 barra 7 vai estar tá tapete, de certeza. Né? Tô quem a que tá indo nice, pra B, velho. agora vai B. Bana, Rafa. Ah, Buna, Buna, é. Buna, Rafa. Buna, Buna, Rafa. Nossa. O cara é forte é. demais. Cadê eu um? Eu 9 morto. É. Pode ser tripla, hein? Pode ser triplo. Triplo! Ah! Tava jeito 2, já. 2, 2, 3, 2, 3. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Mais dois CT. Construção. Puxa, sou muito ruim. Não, cara, você não é. Nem tanto, vai. Olha o tap, olha o tap, olha o tap. Boa! Boa, boa. Nem fiz nada, o moleque joga muito. Tá vai, carro, não. tá carro. Uhum. Tomei. Rafão, ah, eu coloco na minha tela que eu vou botar. Tomei um do Leroy. Vai, vai, vai. Ah, eu tô abrindo pra another caminho, another vai one. Aqui. Another one. Ele vai querer ser mais um. Cuidado do o dedo, qual, qual, qual, qual, qual. Ai, Jô, você lembra dessa K aqui? Ai, cadê? <risos> Caramba, eu nunca vou te devolver ela, tá? Presente. Cara, Obrigado. Que é isso, <risos> disso, mano? Mas ela, ela é daorinha, vai. Se dá e tá vai, pra... destaca, cara, Mano, é bom. mano eu deveria ter pedido de volta antes, agora o crime prescreveu. Nossa, ah. é. Ai, mano. Vem guys, vem que chegou o momento, hein? o momento da vitória, rapaziada. Ai, bugou. Ai, eu tô indo. Esse, tá aqui, tá melhor. aqui, tá aqui. Meu Deus! É, é, é, é. Ajuda! <risos> nip, nip, nip. Nip 2. Tô cravado, tô cravado calma, de novo. Calma calma, calma, calma, Costa, xuxa, xuxa! Ai, ah, não, eu fui ruim aqui. Ai, mano. Vou dormir na banana, tá, guys? Como é que é? Tô com 3 de vida, como assim? Caraca! Daí pra mim, isso. é salve, Polex! Tipo Cuidado, Rafão! Tá smoke lá. Deixa eu jogar primeiro aí. Calma aí, que eu vou pescar Tem o Nip, Calma dp aí, dp que eu vou matar dp. o Nip. Eu vou matar o NIF. Eita tá lá, é tá lá, Vou ficar cravado até amanhã, mano. Em cima do negócio e dentro do bombe, tá? Em cima daí eu fly e dentro do bombe. Nip, ti, nip, nip. Areia, perto da areia. Nossa, são, são quatro aqui, na né? Ai, tá o apartamento. Triste. Sacato milhou. Ai, valeu. Ah, esse cara ligou, não esse, cara... esse cara ligou. No ainda Esse cara ligou muito. Tio, vou passar uma cal que não dê errado, mano, confia. Força aí, Mac puxa MF, Nip A. MF, Nip A mesmo, confia. Um... Peguei nip. Quer limpar? Tem alp aí, Fló. Não, não, pra. pra, pra. Tá, tá. fiz uma bag aí, vou bangar vou... Tá, banguei outra, banguei outra, banguei outra, banguei outra, outra. Vambora. Eu saio pra. Entra okay, aí, vem comigo, bombei. areia dois. Regador, regador, tomou real, mate. Matou. Valorizei agora. Ô, oh, ninguém pegou o Alp que passou lá no caminho, não? Você é louco. Tá pega aqui, Polex, Polex, pra... Deixa eu jogar primeiro, deixa eu jogar primeiro. O que é que o t aqui, Polex? Fica aí no canto. Fica aí no canto. Fica aí. Eu tenho uma bang, pra lá. Tá. Banguei também, banguei uma nip, vou, outra. vou bangar outra. Na biblioteca. Smokei, bangaram. Guardaram pro empate. Passou. Caí, mirou Caríssimo. do Polex. Aí, bora rapaziada, vamos lá, ainda dá, dá pra gente ganhar. Quer ir pro tracal? Bora, bora, bora. Desmaca o Rafa, Dois Xuxa, dois Xuxa! Vamos B? Sim, Quer ir B? Tem MIP, tem MIP Ah, aqui, aí? Tem MIP Passa, passa, passa, passa Vai ter um B, tá? Vai ter um B Vou comer é cachorro lá, eu acho Eu acho que ele tá... Ele tá banana Pelo que eu vi, é Smoke. Pode plantar, Flá tá, Tem um bruto em colete, esse cara oh. CT, CT, CT, CT Boa, boa, matou, boa. matou, matou, matou, matou, matou. Oh, Deve ó, banana no resto Será ele? Será ele? Se Sabe. fecha pula. É um, v 1 é 2v1, um, é, um, é o pior de lá Deixa não, eu jogar primeiro não. Flá Pega a informação Você pega info ou não? Eu pego, eu pego. Pode ir, pode ir. É. Tá aqui, abriu. Banana. Oh, é. Foi legal, foi legal. Mas eu ainda desconfio desse cara, tá?